Aqui, malta Vamos lá, lá dar aqui continuidade ao tema do G40, mas antes de irmos aqui pouco tempo eu tenho para vos mostrar hoje, que é que este belo KPN, vou-vos só mostrar mais uma vez aqui este belíssimo trabalho do Rosa, que está mesmo um miminho, um miminho. Agora, deixem-me só pôr aqui a câmera, que eu tenho aqui um suporte mesmo à profissional. Uh, bem, malta, eu tenho andado com este carro no dia-a-dia -dia, e o carro está espetacular, é certinho, puxa bem, pá, não faz barulhinhos de motor muito suave, muito fixe. Contudo, vocês viram que no vídeo do Kissy o carro ficou à cair da potência desejada. Ele tem 113-115 cavalos e ele deu 104-105 Ou seja, temos aqui, sensivelmente, 10 cavalos para ir buscar. Eu já falei com o Rosa. Ele diz que já está desconfiado. Independentemente de ele não ser muito confiante que estes carros passem estes anos todos e dar sempre os mesmos cavalos, como eu tinha dito no último vídeo. Mas ele disse que já está desconfiado que estas correias aqui, as do compressor, desafrocharam um bocadinho. Que faz com que o compressor faça menos pressão. E facilmente perdemos ali 5, 6 7 cavalos. Agora, para a primeira upgrade. Em busca dos 10 cavalos perdidos. Vou começar pelo KPN de caixa. E não, era, não era, ou seja, não é por eu não ter dado esses cavalos. Até porque o banco do KISS é manhoso. Mas foi lá que ele deu menos cavalos. É lá que ele tem que dar mais. E... Se lá der os 115, é sinal que vou outra outro banco e dar 120 e qualquer coisa. É certinho, porque o banco do Kissy não é nada generoso a dar cavalos. Eu, o KPM Caixa era um dos itens que eu queria meter, independentemente se o carro desce ou não cavalos. Isto é um item que conforme as minhas possibilidades, eu vou colocando nos meus carros todos. O meu GT tem, o meu Honda tem, o meu Toledo tinha, mas eu estraguei-o por burrice minha. Uh, e agora vou colocar no G40. Este outro veio da Auto Parts Logística e eu apontei que o preço custa euros e 93 uh, É muito mais caro que os originais. Estes originais sensivelmente são 10€, 12€, 15€ no máximo. Às vezes nem chegam a 10€. E estes são sensivelmente 6, 7, 8 vezes mais. Independentemente de ser mais caro, este fio de vocês não têm que se chatear. Vão trocá-lo muito para a frente. Porquê? porque ele é lavável, existem produtos de limpeza mas em Bontuga nem precisam de usar sempre, tiram, lavam, sopram com cuidado, com pouca pressão para tirar só o, o, a, a maior parte da água, mas não sopra com força não estragam isto, e é um filtro que vão ter muito maior fluxo da, o barulho do carro vai ficar diferente e digo-vos uma coisa, por exemplo no meu Honda, eu tive short ram, tive cold air intake, que é basicamente cónico cá em cima o cónico lá em baixo, e o meu Honda só... Começou a funcionar bem quando eu meti KPM de caixa e puxada no para-choques. É logo outra coisa. Agora, primeiro de tudo, eu vou tirar aqui... Isto traz uns autoplantes, Ó, uns autoplantes. Traz aqui a ensinar como é que se lava, essas coisas todas. Isto a gente já sabe, e é mesmo a Tuga. O Tuga nunca lê os manuais. O que é que a gente vai fazer agora? Vou pôr isto aqui e vamos fazer o quê? Vamos pôr o carro a trabalhar. Com o filtro original, vamos trocar e vamos ver se há aqui diferenças de ruído. Vejam lá e se notam um diferenças. Bem, vocês já ouviram o barulho com o filtro original. Agora vamos fazer o quê? Vamos trocá-lo e ouvir o barulho com o KPM, mas eu vou, fechar, eu vou fechar aqui para mais perto, né? para mais perto. Olha aqui, se calhar vocês gostam de estar mais aqui perto. Bem, este carro, por, por isso é que vou fazer, porque este é bastante simples, é só tirar aqui esta palheta, esta palheta, esta aqui, e eu acho que falta uma aqui, exatamente, são quatro. Este é muito simples, por isso é que o Yuri faz, não? o Yuri não se metia nisto, com o Yuri e as mecânicas. Não se dão muito bem. Ora, o filtro de origem é assim. E até já dentro já estava aqui uma coisa, cheia de abixarada. Este filtro até é relativamente novo, pá, mas já está todo sujo. E temos aqui o nosso capim de caixa. Que é basicamente rasgar e colocar aqui. Ora. Aqui está eu, todo lá na querida. Agora isto é assim, é assim. Isto está tal. tal, tal, tal, tal. Vou tirar isto daqui e vamos ouvi-lo a trabalhar outra vez. não sei sinceramente se vocês conseguem perceber mas com o KPN Caixa faz muito mais aquele ouve-se muito mais o, o compressor uh, do, que, do que com o original. Mas a principal função do KPN Caixa como eu estava a dizer nem é, nem é o barulho é assim ele ser lavável tem um aumento, como eles dizem aqui um aumento na cavalagem e na aceleração ele é muito menos fechado que estes filtros aqui deixa passar muito mais ar e mais ar vai dar aquele cavalinho extra que falta ali aumenta a aceleração, aumenta a cavalagem e é lavável, portanto este aqui é lixo, sempre que o tio, este é dar uma enxágua dela e voltar a montar lembrando este outro está disponível na Auto Parts Logística eu contei aqui, são 78,93€ tem para mais modelos, lembrando, eu também já pedi lá o meu KPN Caixa para o meu Cup KPN Caixa para o punto .gt, estava a esquecer do punto .gt e agora para o G40 Bem, agora fiquem atentos que eu vou lançar tema a tema, tema da toda a parte de baixo, discos, suspensões, depois motor, essas coisas, tenho ali tudo, já separei e agora os, os vídeos vão sair, um, fiquem atentos que o jacaré está no bom caminho, na descrição vou deixar o link da auto se não ver este material, o link das minhas redes sociais e tudo o que precisam de saber do canal do aça um grande abraço e o